Quer fazer a introdução? Não, você que faz, eu sou o dono do canal E você tem que me apresentar, porque tem gente que não me conhece Ah é Muitos de vocês já estavam pedindo há muito tempo Pra que eu fizesse um vídeo com a minha namorada E olha, por muito tempo eu falei Não, depois, depois, depois, depois Mas acho que agora já tá no tempo, já né? Demorou. Três anos de relacionamento Já tava na hora da gente fazer um vídeo junto E pra isso, Vitor, eu trouxe você pra um tema polêmico Do filme da Aves de Rapina uhum. A gente viu o filme Você gostou do filme? Gostei eu também gostei muito. Eu deveria ser mais valorizado. Tinha. Infelizmente não tá indo muito bem na bilheteria, mas a gente já fez um vídeo completo falando sobre o que a gente achou do filme e você pode clicar nesse card que tá aparecendo na sua tela. Mas o tema aqui de hoje é outro. Qual o tema do vídeo, Vitória? A diferença entre a Arlequina no Esquadrão Suicida e a Arlequina no filme dela. Então, isso é um tema importante pra gente falar, porque tem gente que não consegue alcançar o que isso significa. Tem gente que está muito preocupada em pensar, não é lacração, é isso, é aquilo, mas não é. O nosso tema desse vídeo é uma coisa um pouquinho mais sensata para você pensar e refletir. Nesse vídeo a gente vai falar das grandes diferenças que tiveram Darlequina da no Esquadrão Suicida e Darlequina da no Aves de Rapina. Vamos começar? Vamos. A primeira grande diferença que a gente já teve, pelo menos pra mim, foi que no filme do Esquadrão Suicida, a Arlequina era muito... Sexualizada. É. É isso daí mesmo. Ela parecia um, uma propaganda da Itaipava. É. Foi, foi essa intenção que eles tiveram, de apresentar a Arlequina como alguém... Como a namorada sexy do Coringa. É isso aí. Eles fizeram isso naquela cena que ela, por algum motivo, decidiu tirar a roupa dela... <risos> Em meio ao público e se trocar na frente de todo mundo. E o pessoal... Uh, e ela... O quê? Nossa! Então, essa pudor, cena né? já, já mostra isso. Mostrar que ela é sem pudor. Isso aconteceu num filme que era dirigido por um homem. Que foi o David Ayer. Uhum. Agora no filme da Ave de Rapina a gente tem uma inversão. O filme da Ave de Rapina é dirigido por uma mulher, a Kate Young. Uhum. E olha, pelo menos pra mim ficou bem diferente. Ficou. parecem duas personagens diferentes. A Arlequina, ela tá muito mais solta e o foco não tá na roupa dela, não tá na, na bunda dela aparecendo ou no peito dela aparecendo quando cai a chuva. O foco tá nela lutando nela, nos no sentimentos que ela, é uma que ela, que ela tem sentimentos, né? apesar de não parecer que ela no primeiro filme ela parece uma psicopata qualquer, junto com aquele monte de psicopatas, aí agora parece... Nossa. eu concordo com isso no filme do Esquadrão Suicida ela não tem personalidade nenhuma ela é rasa, é. ela faz uma carinha bonita, dá um tiro ali mas ela é totalmente sexualizada e você tira isso Vitória? até pela roupa, uhum. Onde outro falou ela tava com um shortinho super curto, aquele mini short ah, mas a roupa não tem nada a ver se for um filme feito por um homem. E outra diferença <risos> também. Que tem uma quando, grande diferença. Quando ela tá lá na cadeia, né? No Esquadrão Suicida. Ai, ah, o Pundinzinho tem que vir me tirar daqui. Tem que me salvar. Já no filme dela. Tem nem aí pro Pundinzinho, não. Ela quebra o pau em todo mundo, né? E vai pra cima. Vai para cima. Luta. Corajosa. Ela não fica esperando assim, ninguém me salvar. Ela. A é cena diferente. lá que é. Vou dar um spoiler aqui. A cena da prisão é uma cena de altíssimo nível cara. Uhum. é vários bandidos vindo pra cima da Arlequina e ela sozinha lidando com todo mundo, depois lá no final do filme que tem as, aqueles caras da máscara olha, ela não, ela não, não deixa barato não e mas se, se que ela no Esquadrão forte. Suicida ela ia estar tá lá ai, pundinzinho, pundinzinho. É, tem uma cena do Esquadrão Suicida que pra mim eu acho ridículo que tá lá o Will Smith lá tium, tium, tium, dando tiro uhum. assim, todo mundo todo mundo caindo aí você vai ver a Arlequina ali assim, ó, com o taquinho é é, a, é mais uma vez a a, que tá, cara tá, sensual, né, para cativar o público masculino que a Esquadrão Suicida é, é, é esse o objetivo. Outro ponto que a gente tem que falar é que para mim, pelo menos, a Keitinha trabalhou bem com as personagens, com a questão do glamour. Enquanto o David Ayer no Esquadrão Suicida fazia cenas completamente sem sentido com a requina ela já fez umas cenas mais parecidas com a personagem, que fizeram com que ela tivesse um pouco mais de emoção. Aquela cena da requina lá, depois de ter terminado com o Coringa largada no sofá, tomando chantilly é, direto. A, Essa cena é ótima. O, tira totalmente o glamour, ela na fossa lá, triste, chorando, toda desarmada. Mostra até a realidade, porque as mulheres elas não ficam que nem... né... Sempre de roupa sexy, de maquiagem... Pelo contrário, eu, eu ando... Falando da caçadora e da canário negro que você falou... Os trajes das duas... Pelo amor de Deus, olha esse traje aqui... Agora você fala... Nossa, realmente eu senti muita falta... Não, você não sentiu falta. Não, você sentiu falta eu acho, acho que senti sentiu falta de outra coisa. Falta, né? Porque. Mas... Eu, eu até pensei nisso, eu falei, olha, o... sempre, ah, enquanto isso no filme, eles até tentam fazer um lá no final a caçadora, utilizando uma roupa mais parecida, a canário negro também, aquela jaquetinha dela. Uhum. Mas sem colocar ela com uma meia. Qual o nome daquela é meia? Meia 634 meia... de andada? Não, 34. É, qual? Qual? Meia rastão. Meia, meia rastão que Toda vendada. furadinha. Aquilo ele não precisa pra uma personagem que tá lutando contra o crime. Hum. O Batman tá ali com uma armadura e ela adorei, vai assim. Eu adorei, eu adorei o, de o look da Arlequina do final. Ah, Aquele Jaquete? É, da Arlequina. É, o look dela. <risos> Nossa, adorei. Sensacional. Eu acho que esse filme pode até concorrer no... no Oscar de melhor figurino. Porque olha, as roupas realmente, eles acertaram muito. Eles pegaram personagens que eram muito sexualizadas nos quadrinhos e... Querendo ou não, as personagens de quadrinhos não foram criadas para as mulheres, elas foram criadas para os homens. E nem para as crianças, né? Para os homens adultos. Isso aí. E o maior público, não querendo generalizar, tem gente que é adulta que gosta e tal, mas a maior parte também tem a grande parcela de crianças, né? Sim. De crianças que desde pequenas já estão com esse conteúdo já sexualizado, que mulher tem que usar roupinha curta, disso e aquilo... Tem que se mostrar. Não precisa ficar com aquela roupinha sensual, não. Você pode ser divertida, legal, com uma macacãozão de, de mecânico e lutar <risos> e fazer a diferença no mundo sem precisar estar super produzida todos os dias da sua vida. Esse essa é bom, né? Essa cobrança que mulheres têm, de que tem que estar produzida sempre. Ao invés assim, de mostrar... Chamou atenção nisso. Ao invés de mostrar que a mulher é só bonita... A mulher é forte. Olha que legal. É. Eles, eles acertaram muito Sim, nisso. Sim, foi muito bacana. Eu adorei. Assim, eu, eu... assisto. Acho que te surpreendeu. Surpreendeu. Você também. Eu não gostava muito da mequina. Eu não gostava porque... Ver esse filme pra mim também foi um exercício... Que já começou no Coringa. Uhum. Porque o filme do Coringa... Eu já estava com uma grande resistência. Eu falei, olha... Pra mim é... Vem é Batman... Aí dentro do Batman você tem o Coringa e a Arlequina. Então, por que que eu ia ver um filme do Coringa sem o Batman? E acabou que eu fui ver um filme do Coringa sem o Batman. Uhum. Então se eu vi um filme do Coringa sem o Batman, eu posso ver um filme da Arlequina sem o Coringa e sem o Batman? E foi a melhor coisa, porque e... aquele Coringa também... É, e <risos> eu também fui com certo preconceito, porque eu falei, poxa, o um filme da Arlequina sem o Coringa... E ela mostrou que ela realmente não precisa. Então isso é também sim. foi um acerto do filme. Foi. Porque eu também não imaginava, ah, nossa, vai dar pra fazer, é possível. E eu, eu curti muito. Uhum. Eu não gostava da personagem Mas terminando o filme achei ela tão engraçada Tão forte, tão poderosa Que eu aliás, acho que eu até vou ver de novo Vamos ver, Vitória. Vamos então conseguir. vamos ver hoje uhum. Bem, pessoal, essas são as grandes diferenças que a gente conseguiu perceber De quando um filme é feito por um homem E um filme é feito por uma mulher E pra mim a pior cena do Esquadrão Suicida É a não lambe naquele ferro lambe Que não, não faz sentido cadeia, nenhum assim, não, nem vou Pra tentar parecer assim Por favor, não faça, faça que não tem sentido A Margot Robbie ela, ela ter... também lambe o bastão assim. É, o tempo <risos> todo, pra parecer... Olha como é que eu sou bonitinha. Hum... Esse, esse filme é ridículo. É. Parando pra pensar, esse filme é ridículo. Até no Esquadrão Suicida... Cancelado. Bota a placa aqui, cancelado. No Esquadrão Suicida tem uma cena da Arlequina com a roupa molhada e tudo mais. Só que no Esquadrão Suicida, como eu tô falando aqui, ela não é feita essa cena pra... Olha, como é a personagem, como é isso e aquilo... Não, é pra roupa ficar agarradinha no corpo... E o pessoal fica batendo palma... Nossa, a Arlequina é bonita mesmo, isso aí, isso aí... Já no Aves de Rapina... Como é que é a cena de, de Água, Vitória? Nossa Senhora... Não dá spoiler... Pode, dá, ela, dá spoiler... É, é totalmente diferente... Ela lutando lá... Pá, pá, pá. Acho que é uns 20 bandidos lá que ela Foi enfrenta naquela é cena... Dando a rasteira em todo mundo... Sem medo, com coragem... E, e com, com violência acho Ela é muito violenta, tá? Ela não é frágilzinha não, ela é muito violenta Ela é doutorada, meu amigo Ela é PHD, é PhD. É. Isso daí você só vai entender quando vê o filme Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo Olha, obrigado por estar aqui comigo Espero que você venha mais vezes Eles estavam adorando, você, eu sei Vocês estavam loucos pra ver a Vitória aqui comigo fazendo os vídeos E olha, ela vai aparecer agora mais no canal Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal E de deixar o que, Vitória? Like Tem que deixar aquele like pra fortalecer Valeu e fala comigo. O Escataplast fala. Pode falar, vai. Você fala o Escataplast. Você <risos> consegue. Vai.